Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com um tema extremamente interessante, simples, mas que pouca gente acaba conhecendo ou fazendo da maneira correta. Então foi uma sugestão do nosso querido cabeçudo Haroldo Torres, do Economicamente, se você não se inscreveu, se inscreva lá também, tem muita coisa legal, que é como calcular a inflação acumulada. Tem muita gente que acha que é só somar mensal e não é, beleza? Então, se você ficou curioso como é que a gente faz, que é bem legal, fica aí, vão para cima. Acabou? Tem joia? No joia, vamos embora. Beleza, moçada. Continuando aí depois da nossa abertura, que a Gabi Torres fez um beijo para ela também. É, o que que nós temos no vídeo de hoje? Como calcular a inflação acumulada? Para que o exercício, né? Para minha explicação, ela fica um pouco mais didática. vou pedir gentilmente para o Felpudo cortar para mim aqui, para que a gente explique. O que que nós fizemos aqui, então, meu caro Felpudo? Eu entrei aqui num desses sites que disponibilizam aí quanto que foi a inflação e eu peguei especificamente aí o índice do IPCA. Neste vídeo eu não vou ficar falando, né? O que que é o IPCA? Quais são os índices? Para que serve? Eu vou simplesmente ensinar como é que a gente calcula a inflação acumulada. Então vamos supor, e aí são dados oficiais do ano de 2018, nós temos ali, ó, quanto que foi a variação mensal do IPCA, que é o índice de preço ao consumidor atacado, se não me engano, isso aí. Então o que, que nós temos ali? Janeiro 0,29, 0,32, 0,09, 0,22 e assim por diante. Isso aí representa a variação mensal do índice de inflação. E aí você fala para uma pessoa assim, Juliana, vem cá, você... Vem cá, não, vem cá. Vem falar oi então pelo menos. Ó, tirei tudo. Não vou gravar mais. Não vou gravar mais. Vem aqui. Bullying. Você assinou o um negócio lá? Vamos lá, Ju. Isso, arruma o cabelo, entra aqui. Vem aqui do meu ladinho. Falar o Elabatur. Olha lá. Você concorda comigo que nós temos as inflações mensais? Certo. Tá? Então 0,29, 0,32, 009. Se você precisasse calcular a inflação do ano, como é que você faria? Como é que a maior parte das pessoas faria? Inclusive eu já fiz por muito tempo. Como é que você faria? Você soma todo mundo. Muito bem, pode sentar. Então, se você vir aqui, meu querido, você vai falar assim, ah, vou somar esta merda, né? Então, você vem aqui, ó, o primeiro deu 0,29, então é igual esse. O segundo, o que que é? 0,29, que tá aqui em cima, mais 0,32, portanto eu tenho 0,61. Se você olhar na tabelinha aqui do lado, ó, vai estar tá batendo, tá vendo? 0,69, 0,61, e aí você vem arrastando isso daqui, certo? Eu vou arrastando, vamos lá, filhopudo, vamos lá, ô, oh, desgraça, vamos lá cansei de arrastar, vou copiar e colar. Vou copiar e colar tudo aqui. Copiei e colei, olha lá, 0,70, 0,92, 1,32. Aí já começa a dar um pouco diferente. Então, note aí que no final vai ser 3,69 no seu e o oficial foi 3,65. Você fala, mas cacete, não é, influção, não é inflação acumulada? Não basta simplesmente eu fazer a somatória dos valores? Não, não basta simplesmente você fazer a somatória porque nós estamos trabalhando aqui com juros compostos. Então, se você também errou, como assim eu já errei muito, a Juliana errou, né? A a maior parte das pessoas é. nós temos que calcular a inflação acumulada que segue meio que uma lógica de juros compostos, ok? Primeiro ponto: inflação acumulada, assim como juros acumulados, por exemplo, da poupança de outro investimento, você não pode fazer a somatória dos juros mensais para chegar no acumulado do ano, porque tratam-se de juros compostos. Beleza? Lembra do colegial aquela merda lá? Então é isso aí. Então vamos apagar aqui toda a sua a, a lógica para a gente começar a fazer o correto. O único que está realmente certo aí é a inflação acumulada no mês, porque aquilo que deu mês é exatamente igual aquela lá. Então o que que você precisa fazer? Primeiro aspecto que você tem que tomar muito cuidado o valor ali ó, está como 0,32 você tem que dividir ele por 100 porque esse valor é dado em percentual. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é dividir esse 0,32 por 100, para aí sim eu bater um valor decimal. Ah, mas deu 0,00 ali, deu 0,00. Se você jogar ele para por cento, então note que eu entrei em página inicial e vou colocar o formato de por cento, agora sim ele virou virou, sai daqui, ele virou 0,32. O valor que estava lá estava um valor meio que inteiro quebrado. Se eu mandar converter isso aqui para decimal ou para percentual, ele vai virar 32%. Beleza? Então o primeiro cuidado que você tem que tomar é ter certeza se tudo isso aí está convertido aí na base de percentual. Agora deixa eu voltar tudo para ficar legal. Bom, o meu 0,0 está aqui. E o que, que eu vou fazer isso? Eu vou somar ele a 1, um, porque eu estou falando que é o, o juros desse período. Então vai ser 1,032. Ok? Então eu vou pegar é isso aqui ó, 1 mais o B3. Ah, mas não tá aparecendo nada. Se você aumentar o número de decimais aqui ó Ju, vai começar a aparecer aquilo lá que eu falei. Falei até errado, né? É 1,0032. Beleza? Então isso você achou quanto que foi de inflação naquele determinado mês. A pergunta é, em cima de quem eu tenho que acumular esse cara? Você tem que acumular em cima do mês anterior. Então note que não é uma soma, é uma multiplicação que eu tenho que fazer. Então eu vou diminuir a taxa, de... vou deixar grande aqui, vai? Eu pego esse camarada todo esse camarada aqui e multiplico ele por quem, Juliana? Pela inflação acumulada no mês passado. Por isso que tem a questão do composto. O do mês seguinte vai ser dado pela multiplicação dos dois anteriores. Então esse 1,0032 eu vou te multiplicar pelo 0,29. E aí vai dar o valor do quê? 0,29. Pois bem, este camarada aí eu somo com quem agora? Este camarada eu somo com o do mês atual. Porque eu peguei o índice atual, multipliquei pelo anterior e faço a soma desse mês para justamente fazer o acumulado. Então eu vou pegar tudo isso daqui e vou somar com o 0,32. Somando com 0,32, ó, vai dar 0,6109. Deixa eu tirar o número de casas decimais aqui para o negócio ficar parecido. Então note que bateu com o da tabela. Mas a outra vez também tinha batido, né? E a somatória estava errada. Vamos arrastar essa desgraça aqui agora para baixo para ver o que acontece, né? Olha ó, ó lá, 0,70, 0,92, 1,33, 3,75. Então note que bateu exatamente com o camarada que está aqui, ó, tá vendo? Então é com isso que você calcula a inflação acumulada. Simples, não é? A única coisa então que você tem que prestar atenção, meus lindos e minhas lindas, não é para fazer a somatória dos, dos índices de inflação. Assim como você pegar, por exemplo, o referencial da poupança. Você não pode ficar somando a poupança 0,4, 0,5, 0,3 porque não vai dar errado. Você tem que fazer os juros compostos um em cima do outro. Mesma coisa para investimento, ok? Então o vídeo desta semana foi esse, espero que vocês tenham gostado. É um negócio relativamente simples, que muita gente faz errado, é uma coisa que está no nosso cotidiano. Vai por mim, a inflação afeta para cacete o seu dia a dia, mesmo você não ligando para ela, não tendo conhecimento. Beleza, Ju? Algum recado, alguma notícia? Não? Então, beleza, é isso aí. Um beijo nas meninas, eu ia falar criança, mas tá bom, pode ser que... Um beijo nas crianças, nas meninas e um chute nos meninos e nos garotos. E até a semana que vem. Um abraço para o nosso querido Haroldo Toys, que gentilmente sugeriu a temática do vídeo de hoje.